Oi vlog, bom dia. Hoje é dia 18, agora são meio de e meia. Estou no horário de almoço, estamos sem trelo, trelo caiu, abandonou e não sei que horas volta, não sei se volta, só tô pensando nas minhas entregas. Enfim, vou aproveitar meu horário de almoço para pintar minhas unhas. Hoje eu não vou gravar vídeo de unha, eu só vou pintar mesmo os vídeos, eu já gravei, e já editei, tá tudo certo. Daí eu vou gravar, vou gravar, vou pintar. Pra ver se na hora de eu voltar a trabalhar, o trelo já tá de volta. E é isso. A gente almoçou. Tenho esse rosa mais escuro, esse rosa mais neon e esse rosa bem clarinho. Vou tentar usar eles para fazer uma unha de outubro rosa. Eu sempre faço todos os meses, todos os anos. Todos os meses, todos os anos. É só uma desculpa para eu usar esmalte rosa, na é verdade, porque não é a minha unha que vai mudar alguma coisa. Mas também serve como um lembrete, então não custa. Estou não sei. Quando foi a última vez que eu gravei, eu acho que foi o dia que eu tava pintando a unha na hora do almoço, né? Eu continuo com a mesma unha. Uh, então, não faço tantos dias assim. Hoje é sexta dia 22, agora é 1h54, eu vou ter reunião daqui a pouco. Mas eu decidi vir conversar com vocês um pouquinho. Essa semana eu não consegui gravar nada. A semana foi muito corrida, muito cheia de coisa. Então, não deu, mas estamos de volta, programação normal. Eu não consegui nem editar o vídeo que era pra ter saído ontem no canal. Então, estamos bem atrasadas. Então, agora, a gente tá com três semanas de diferença entre o vlog que tá sendo postado e o vlog que eu estou gravando. Uma vida que segue Se eu conseguir... Final de semana, está dois. Eu posto dois juntos. Daí, semana que vem, eu na outra. Nós estamos correndo. Nem né? acredito que já é quase novembro. O ano já tá quase acabando. Meu Deus, que nervoso. E. Não aconteceu nada na verdade esses dias. Eu só trabalhei, tanto pro meu trabalho normal, como pra mim mesma, como pros meus clientes de frila, então foi uma semana resumida a trabalho por isso não gravei pro vlog a gente almoçou e agora eu vou seguir trabalhando então mais tarde eu mostro mais Oi, gente. Oi, vlog. Estou aqui trabalhando no final de semana. Meu Note atualizou para o Windows 11. Bem bonito, mas... Algumas coisas eu sinto falta do que tinha no Windows 10. E postei ontem a foto das minhas unhas de outubro rosa, lindíssimas, que vocês viram eu fazer. E... Eu adoro quando eu tenho que trabalhar para cliente que é para Instagram. Então, estou fazendo um pack de Instagram, que eu amo fazer. Inclusive, se quiserem pack de Instagram, mandem no e-mail. Vai estar tá aqui no box de informações. E é isso que tem para contar. A gente foi no shopping ontem, passeamos... lembrando que foi o dia de princesa do Beto. Que a gente vai comprar roupa pra ele. Ah, a gente tomou café na Bela Gula, delícia. Eu amo ir na Bela Gula desde criança. Eu sou apaixonada, bem com essa véia, né? Eu ia com a minha tia, a gente ia comer torta, só que naquela época a Bela Gula era por peso. Então, tu podia pegar o quanto tu quisesse de cada torta. Ficavam as tortas expostas. E a gente ia pegando os pedacinhos do que a gente queria. Então, a gente pegava uma lasquinha para cada uma, de cada uma da, das tortas, a gente pegava dois pratinhos, e pegava todas as tortas que tinha, mas assim, umas lasquinhas só para provar mesmo, e era muito bom. Nossa, eu preferia milhões de vezes comer isso do que comer McDonald's, por exemplo. Era tudo para mim. E na época era barato, assim, não era muito caro. Eu dava pouquinho peso, porque a gente pegava bem pequenininhos os pedaços mesmo. E a gente comia juntas, assim, era maravilhoso, mas mudou o sistema da bela gula, agora tu só pode pegar a fatia inteira, né, eles cortam pra ti, mas é um fatião. A gente não pegou ontem, porque o Beto não tava com fome, e a gente tava com pressa de voltar pra casa, porque tinha que trabalhar. Eu tenho esse frila pra fazer, o Beto também tem frila, e essa luz parece que a é minha papada tá gigantesca, Jesus, e... Nossa, tava com saudade no shopping. Sério mesmo, eu adoro ir no shopping desde sempre. Mesmo que seja pra não comprar nada, sabe? Só pra passear, eu adoro. Então, estou me sentindo renovada. E é muito bom gastar. Mesmo que não seja pra mim, eu adoro gastar. E é isso. Vou seguir trabalhando. Vocês perceberam, né? Que este é meu moletom do final de semana. Todo final de vlog eu estou com ele. Mas é porque eu só uso ele sábado e domingo mesmo. Então, é muito confortávelzinho, assim. Roupinha de final de semana, que é roupa gostosa, sabe? E é isso. Vou terminar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa semana comigo. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau.